Mas aí, há um ano atrás, mais ou menos, a Vale contratou uma empresa, mais em torno de um ano, que veio fazendo o georreferenciamento e tal, né, desse trecho todo aqui. Depois eles entravam nas casas, faziam, faziam o é, um cadastro socioeconômico, anotavam o padrão da, da construção da casa e tal. Então, assim, eu tenho quase certeza que eles tinham noção real do, do, da possibilidade, do risco, né? Eu tinha que encontrar o sistema de alarme ali, de, de sirene, que, Olha, eu, eu vejo o seguinte, tem o lado da revolta, principalmente das pessoas que tiveram perdas de, de vida direto, mas, por outro lado, também vejo a preocupação das pessoas que dependem do emprego da Vale, do município, que depende de receita da Vale, que grande parte da receita do, do município vem da... Do, nos olhos da Vale e tal, vai trazer consequência para o município, com certeza. Então a Vale vai ter que fazer alguma coisa para resgatar a credibilidade, a confiança da população, porque assim, no momento, está tá, tá abalado.